Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Assistência Técnica e Informática de Angola. Na tela de vocês, Abel, Pedro e Nsama. Temos mais quatro encomendas: temos três MacBook Pro e um computador normal Toshiba pessoal. Sem mais enrolação, eu vou abrir as encomendas para vocês poderem visualizar que chegou. Chegou a partir da DHL, acho que vocês. É, tenho acompanhado as minhas compras, né? Oba oba. Primeira caixa pessoal temos aqui o nosso Toshiba, né? Core i5 é, da 7ª geração, é, teclado retroiluminado, visor digital, é, SSD 250 gb pessoal. É, custou é, Aproximadamente... Acho que... 100... Acho que 100... 100, 100 dólares 100 dólares Só 100 dólares é Mais um valor básico na, na minha rede de direcionadora Que é a MyOS E não custou assim muito, muito com bolo é, Temos aqui a nossa segunda caixa actual O nosso Makebook Pro, né? Aqui está o carregador. Pessoal aqui o carregador. E temos aqui o nosso makebook. Podem ver. O nosso makebook. E, pá, uh, uh, não, o meu carregador está na ficha. Na ficha, tem o é carregador Temos aqui este, esta segunda ou terceira caixa, né? Vou abrir. Okay. Eh, todos eles vieram da DH, com a DHL, aliás. Ya. Uh, uh, uh, uh. Todos vieram com a DHL. E nós não pagamos pessoal nenhuma taxa aduaneira. Eu vou mostrar para vocês, eh, se for possível. Não sei se vai ser possível editar, mas eu vou fazer tudo para eles e mostrar para vocês como é que eles vieram. Vieram não vieram decidida e vieram para nomes ou nomes diferentes. Por exemplo, eu solicitei dois em meu nome em dias diferentes e solicitei também dois em nome da minha esposa, mas em dias diferentes. For example, é, comprei hoje um aguardo dois dias quando anotar no meu rastreio que está em Portugal ou Holanda. Só assim é que faço a outra solicitação para enviarem para Luanda, né? É, deixa eu verificar, verificar para ver a última caixa. Oba, oba, oba. E isso é fatura, não se é fatura. Este é o carregador, pessoal. Ok? Este aqui é o make, bem seladinho. Vocês podem ver. Está quase semi novo Vocês podem ver. E se calhar poderemos fazer um vídeo Nos mostrar a trabalhar com os membros. Oh, tem uma carta aqui Esta carta fala da descrição do computador Core i5 SSD 500 gb é... Da Intel 13 polegadas Memória RAM 12GB já, já dá E então isso Pessoal, é... na verdade nós fizemos este tipo de vídeo para te incentivar a fazer este tipo de negócio é um tipo de negócio que a princípio se calhar você poderá ver que não haverá rendimento mas ao longo do time quanto mais experiência você tiver no âmbito geral quando eu digo isso eu estou me referir a tráfego pago né ou marketing digital e e-commerce você consegue levar o, o teu negócio a um porto e porto seguro é, eu não vou prolongar muito esse vídeo continua a nos acompanhar é livre de comentar o que você achar tu podes também sugerir temas né e nós vamos fazer é, se tiver uma dificuldade em alguma coisa tu podes é, comentar e nós eh, tentar fazer um vídeo de acordo a tua preocupação e assim a gente resolver meu nome é Abel Pedro Samba nós temos um grupo no Telegram onde debatemos assuntos do gênero se quiseres é só verificar na descrição do vídeo e tu vai ver normalmente e este computador como eu digo sempre não são para mim são computadores para vender na verdade, o Toshiba já tem dono, já, já foi vendido E é, ficou três nesse caso, que é o, o Makebook Pro Mas daqui a pouco será vendido, né? Se for possível, se calhar, eu poderia mostrar As minhas rotinas de venda, né? Fazendo entrega, não sei que que mais Se for possível, é de publicar, compartilhar para você Porque eu acho que isso acaba por incentivar de uma maneira direta Vocês a entrarem para este tipo de negócio A ideia é não deixar ninguém para trás e tentarmos evoluir ao mesmo tempo ou todos nós. Pessoal, um forte abraço, não seja mal educado, se inscreva no meu canal, curta as publicações e me siga no Instagram. Um forte abraço e fui!